pessoal de tudo mais um vídeo aqui do canal, do Reis Ariel E como sempre, sem falando um da de Yamaha Nelson T25 eu mostrar que hoje coloquei o pneu 90-14 Que é o dianteiro da Honda P150 na minha Yamaha Nelson T25 Como eu sou baço já Falou em um comentário no canal. Já viu até vídeo para o canal mostrando como fica melhor o pneu novo é do Vento 14 da Honda PS150 Yamaha 125. Confio, ficou bom mesmo. Mas, caminho, eu vendo mecânico mecânica fazer a troca do pneu. Qualquer esse pneu, o mecânico viu um problema na minha scooter. Eu vi que eu não tinha estabilidade na hora de andar, principalmente na hora de fazer curva, alguma coisa assim. Eu não, não senti estabilidade. O mecânico viu que não tinha um problema essa essa parte com esse parafuso aqui, ó estava frouxo aqui que tava frouxo não dava estabilidade só que na mecânica tinha uma outra outra Gamarra Anel 125 também na mecânica fazendo manutenção aí foi conferir se tinha esse problema confirmou tinha então sei lá, é meio duas motos, o mesmo modo tem o mesmo problema de donos diferentes então esse é o relato que eu deixei nesse vídeo aí Valeu pessoal, até o próximo vídeo.